Vamos ancorar, meus amores, neste instante eu sou muito agradecida por estar viva neste planeta, por estar me encontrando cada vez mais e também por ter encontrado cada um de vocês nesse caminho, nessa jornada de tantas revelações. Neste instante, ancoro a, a presença e a conexão com a nossa consciência crística, Om Sananda, juntamente com a nossa mãe Maria, Om Maria, Sweet Crystal, ancoro também toda a proteção, força do nosso querido Miguel Arcanjo, Metatron, todas as hierarquias aqui e agora, todas as nossas linhagens no um amor em luz da nossa ancestralidade, que nós estejamos guiados não tão somente com eles mas com todos os irmãos estelares que estão nas estações nos dando força Estão falando que meu vídeo tá sem som tá com som sim gente <risos> e estamos aqui com força total vocês estão me ouvindo bem tá baixinho tá como me Tá boa noite Sandra linda Érica Ai, que bom, que bom, a Celeste, Dias, Gisele, Barcelos, sejam bem-vindos, pode chegar, que bom que o som tá bom para vocês. Eu realmente estou muito feliz, veio uma, uma força, uma propulsão de energia aqui para poder estar tá aqui presente, me colocando à disposição, fazendo essa, essa ancoragem rápida, porque a gente não precisa de tanto tempo ancorando é só falar eu sou eu acredito eu tô aqui tô viva tô lúcida e aí todas as coisas começam a aí de uma outra maneira né a brilhar de uma outra maneira então vamos às perguntas sobre o despertar da consciência de vocês vamos ver ah, perguntas qualquer coisa não se sintam acanhados com nada é, eu tô aqui de carinho, de amor, eu entendo até a etapa da onde eu cheguei e das outras que eu ainda vou viver. A gente, a gente trabalha junto com os mentores para chegar num denominador comum, tá? Mas aproveitem, como se fosse uma sessão terapêutica, abrindo os canais aqui, junto com o Santa Esmeralda, com todos os comandos, Asta, Para poder nos... Inspirar, então tô esperando a perguntinha, vamos ver aqui. O é... pessoal falando que. Ah, tá bom, tô esperando as perguntas, como se vocês estivessem numa sessão comigo, Ana Cláudia Silva quais são os sinais de que estamos despertando? E aí, pergunta boa, vamos, amiga, vamos! primeira coisa. Uma das primeiras coisas, porque lembra daquela questão, não existe uma ordem, cada um é de uma maneira. Tem pessoas que sem que percebam começam a ler muito, de uma forma bem inconsciente mesmo, ah, eu vou para uma religião, ah, eu vou ler muito, não importa onde, eu vou ler muita Bíblia, eu vou me jogar aqui. Todos vivem uma forma de chamado. né como eu falei vai para uma formatação mais dogmática porque ressoa com o padrão de construção que aquele ser precisa viver e ótimo tem gente que já vai para uma outra questão e tá tudo bem tem outras pessoas que passam por um, momentos uh, desafiadores então elas são inclinadas e são levadas uh, a buscar acreditarem em algo mais né? isso é fatal e natural bom isso também é um ponto tudo leva tô tentando falar desde o começo porque tudo leva você é, a esse chamado porque todo mundo vai despertar de qualquer forma mas respondendo de uma forma mais específica você começa a perceber que existe um lugar melhor que o mundo poderia ser completamente diferente que tem muitas coisas em você que precisam ser vistas, né? mas ao mesmo tempo você também constata que tem um pouquinho de medinho pelas coisas, ou muito medão. Então, aos poucos, você mesma vai se colocando em ensinamentos. Você escolhe um livro, você escolhe um curso, você atrai uma determinada pessoa, então você vai criando links para se tirar desse lugar essa percepção que estamos despertando você colocou muito bem porque estamos é uma constante não vai parar é hoje mesmo eu tava falando com uma maravilhosa incrível que eu amo de paixão que a gente vai se abrindo igual uma caixinha de Pandora Nossa é isso Nossa é aquilo uou, uou! essa é a brincadeira igual uma criança que descobre no que aprende a puxar o suco do canudinho nossa tem assim que ver a felicidade ah! é igual a gente nossa, eu não acredito que eu faça isso comigo meu Deus então os indícios de que a gente está despertando é porque a gente vai começar dentre todos esses processos de limpeza e blá blá blá de descobertas e que pode ser mágico pode ser doce não precisa ser na porradaria é que você vai se sentindo cada vez melhor. Você vai escolhendo só o amor. Você vai escolhendo ver com amor. Você vai escolhendo ver com, com carinho. As coisas falam, nossa, era isso, tá bom, vamos lá, vamos modular. Isso é perceber que tá despertando. Parte mais simplista. Tá? Agora, entrando em, em detalhamentos que as pessoas gostam. Pra lá, e é isso só para eu entender. Ótimo. Mudanças. De novo, na alimentação, tem uma época que você come muito, vem todos os vícios, e aí de repente, de repente você percebe que você não precisa nada daquilo e você desprograma. Né? Uh, tem uma época que vem muitos pensamentos repetitivos, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, e você fala: Ai, ah, meu Deus, não aguento mais, o que, que eu faço? E aí ninguém entende que é o seu corpo, porque você tá fazendo tudo certinho, tá ali, tá se dizendo, tá indo atrás, tá se esforçando, tá fazendo acontecer. Então o teu corpo começa: Ó, oh, isso aqui não tá ressoando, então eu preciso que saia. E aí ele sai, e o povo entra em desespero, porque estão tendo pesadelo, porque não entendem, e não compreendem que aquilo faz parte num processo de limpeza para liberar o seu sistema daquela carga negativa que estava lá dentro. Né? Então são muitas conjunturas, Você, uh, tem gente que troca de emprego, tem, tem gente que, que muda de esposa, tem gente que muda de cidade, tem gente que muda o estilo de se vestir, uh, tem gente que muda de país. Mudanças bruscas acontecem, mas não necessariamente fora estão somente fora tem pessoas que é principalmente dentro porque é principalmente dentro que essas mudanças acontecem e elas podem acontecer em doses homeopáticas de acordo com o grau de permissão ah, da consciência que está ali passando pelo processo ou de almas que é aquele trenzinho que veio tomar mais rápido é a Maria Fumaça vocês já vem no, no modelo mais Advanced Plus mas tem a Maria Fumaça que vem vim. Ah, é por aqui por aqui eu vim vocês podem trilhar o caminho de vocês mas ó aqui é a direção e vocês podem cada um escolher o seu próprio caminho então se você vai se dizendo sempre trilhando as boas coisas não não tem como você duvidar se você está fazendo a sua parte, a última coisa que a gente pergunta é, será que eu tô? Não, mas eu tô. É só você fazer aquela conta simples. Quanto do dia eu estou me dedicando? Né? Porque todo mundo vai desabrochar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eita, peraí, como saber a é que foi? Ah, não liga que eu estou assim porque eu não, eu não sei virar o caos. Eu não sei porque que ele não vira, mas tudo bem. Nossa, a ah, Denise ia perguntar isso. Mari, senti como se fosse um quadrado que flutuava, mas ele não era pesado e a sensação era tão gostosa que nem dava vontade de voltar. E, e... Ah, Suave quando senti encostar em algo. Ó, oh, Gisele, vou pedir para você só me explicar porque eu acho que você deu sequência de um assunto e ficou fragmentado, eu não entendi, mas eu acho que é uma visualização que você teve, né? Ó, oh, o Almir. Uh, por que estou sentindo muito incômodo no corpo densificado energia diferente envolvendo uh, dia a dia estou sentindo um cansaço maravilha boa pergunta ó oh, amigo nós nunca neste planeta estivemos passando por um aceleramento regenerativo tá muito forte então assim e o nosso corpo ele tá recebendo de forma densificada como ele o é. Ele está fazendo a leitura dessa nova radiação planetária, a gente mudou o eixo de planeta, é, eixo do, do planeta Terra, é, nós tivemos outros alinhamentos né, do, do nosso sistema solar, é, nós tivemos uma sequência muito grande de eclipses, a gente teve a, a instauração né, da, da rede cristalina é, com muita força, gente, a, a mentoria, os guias, os seres estelares, eles estão trabalhando de uma forma linda e sem parar, igual o soldado, sabe, assim, qualquer pensamento, sentimento que você cria e vira aquela bolinha na tua cabeça eles vão lá e, tom, e desfaz, receta, começa de novo, te dou uma nova chance, vamos, vamos, vamos. Então, diante de tudo isso diante a esse aceleramento um aumento do Hertz vibracional porque a terra como o próprio Ashton fala, já ascensionou a própria dama falou já foi a terra já foi mas isso não quer dizer que as consciências que aqui estão já foram e evidentemente não essa é a verdade mas tudo bem esse é um ponto. vamos lá o outro ponto é o teu corpo está processando dados e isso demanda energia por isso do cansaço por isso que quando o corpo grita ah, eu preciso descansar vai descansar né? mas não não olhe com com pesar a situação olhe com entendimento eu entendo que eu estou em processo de upload eu estou em processo desse novo humano que está surgindo então estou sentindo incômodo evidentemente é, e também pelos uploads e também pela rede cristalina que tá voltando a brilhar no meu centro mas e é também por resistências gente vamos aprender a soltar as resistências pelo amor de Deus e é muito simples a região que você sente incômodo né vocês podem simplesmente pressionar e emanar, fazer as ancoragens da maneira como vocês gostam, em, em qual santo ou divino que vocês acreditam, né? ou em vocês mesmos, eu acredito no divino que há em mim, e começar a entoar através dos seus dedos, da palma das mãos, no local onde você está, pressiona, visualizando como se os seus dedos etéricos interpenetrassem, né? a sua pele, seu osso, o que for que tiver, Interpenetrando com a cor tanto verde quanto dourada e da chama da purificação, a branca, tá bom? É que eu tô recebendo as informações, eu tô passando o bairro Marise hoje. E aí, nali, você fala assim: é, eu vou liberar você nesse momento. Memória, trauma, dor, mágoa, que de uma certa forma está se fazendo presente no meu corpo biológico é, eu fiz uma escolha muito importante para minha vida nesse momento e você vai ter que sair daí mas obrigada, foi uma experiência válida que me fez chegar até aqui fala com o coração homem vai sair de uma maneira porque você vai entrar em ressonância e você vai deixar a energia Ascensional da Terra flui pelo teu corpo para cima e para baixo, igual uma onda do mar. Nada do que foi será, <risos> mesmo de novo do jeito que já foi um dia. Não ligo, eu já estou palhacita. Mas é, gente, mas é porque tem que ser assim. É, é um lugar melhor, acreditem, e não é se escondendo de maneira alguma, uh, escondendo coisas por trás. Passa que você nem tem consciência, porque você percebe que o peso das crenças da preocupação deixavam aquele lugar mais densificado. Aí o cansaço diminui, porque ele também é, de uma certa forma, ah, em partes, uma crença, né? outra parte é só um momento de descanso, eu descanso e fico bem. Né? Agora, quando descanse e não fica bem, precisamos olhar. E nisso vocês podem fazer todo santo dia, a qualquer hora do dia, fazer essas visualizações, colocando, visualizando o corpo inteiro, essas ondas douradas, com verde, com branco, purificando, curando, trazendo a sua sabedoria, porque não fica assim o tempo inteiro. Então, se permita as devidas reprogramações, Almir, não é só você, Puxa vida, eu tenho um monte de amigo e amiga passando pela mesma circunstância, eu até semana passada passei por uma ah! que eu respirava até fundo, gente, ah! respirava e chorava de alegria, ah! porque o caldo grosso, né? a onda gigante, o suel, foi embora eu falei não eu não escolho isso aí não para que tudo mas era tudo eu que tinha inventado aqueles negócios eu falei poxa vida agora eu quero inventar outras é tudo criação minha nossa eu fiz essas ondas de Nazaré aí vinham as informações sim filha então você remodula então eu falei então eu remodulo agora o que eu tenho que fazer só fala e muda agora mesma mensagem de sempre não muda comecei a fazer funcionou vem outras ondas, mas você aceita, porque o drama acaba, e aí você cada dia mais se sente livre, <risos> deixa eu ver mais, cadê, parei no Almir, é... aqui é o Almir, verdade, muito obrigada, calinda linda, cá, aperta o pezinho, Entendedores entenderão. <risos> A Denise, sonhei dois dias seguidos com muitas cobras, muitas mesmo. Estranhei porque foram dois dias seguidos, né? Pois eu não ando, que eu não acho muito comum. Isso é alguma dose de despertar? Maravilhosa. Como é que eu explico isso? No começo, aqui da live, não foi explicado que tem sonhos, pesadelos, né? situações que a gente fala, nossa, mas que isso, aí já vai procurar no livrinho dos sonhos, que nossa, gente, assim, com todo respeito aos criadores dos significados dos sonhos, tem óbvio correlação em partes por conta da onda de crença de egrégora que se criou. Então, se aí traz uma efetividade né? a gente acredita acredita acredita se torna realidade mas em cada um tem a sua peculiaridade e aviso no seu caso como é o caso da grande maioria nós estamos fazendo aquilo que nós chamamos de resgate eu vou falar para ficar mais fácil o entendimento o resgate das nossas emoções dos nossos pensamentos, de todos aqueles sentimentos descabidos, dos descontroles inconscienciais. Imagina como se a gente armazenasse tudo num lugar mais sutil, como se fosse em cima das nossas cabeças, como se tivesse uma nuvem gigante, a gente vai colocando, só que aí vem outra pessoa que sente o que você pensa e também fica se sente magoada, e o outro que está magoado, o outro, o outro, o outro, o outro, o outro. aí vira uma nuvem gigante envolvendo todo o planeta Terra, né? aí imagina você vamos pensar nessa encarnação para descomplicar quantos anos você tá e quantos sentimentos e pensamentos você teve ao longo da sua vida que te proporcionou de uma certa forma algo que não seja benéfico agora imagina no geral a onda que se faz são muitos, muitas situações, lugares. Então, o que, que nós estamos fazendo? A, a mentoria está pedindo para a gente parar de alimentar a nuvem <risos> para justamente cuidar dessa energia solta de crença, vício, mania de repetição, de comportamento para que a gente comece a gerar uma energia limpa e benéfica para nós e para o planeta Terra. Mas para fazer isso, existem lugares muito fixos que a gente criou. É igual o filme de terror favorito. Ai, quando eu era pequeno eu gostava, não sei por quê. Que sórdida. <risos> Nós hoje eu não aguento. Eu falo, Deus meu, o que que eu tava enfiando para minha cabeça? Mas vamos, vamos supor que nós tenhamos colecionado filmes onde nós éramos os protagonistas de forma inconsciente e é consciente dessa existência de outras, tudo armazenado em um, uma super nuvem gigantesca que precisa ser purificada. Esses pesadelos com simbologias, cobras, têm essas representatividades também, lugares obscuros, densos, é bem provável que você tenha se projetado que o seu corpo astral ele vai lá justamente para limpar eu a vida inteira eu fiquei limpando porque assim até pouco tempo eu tinha um monte de pesadelo agora graças a Deus isso acabou mas eu achava que era ruim aí ó já jogando não era um algo muito bom porque eu tava limpando o meu eu tava me levando para lugares para justamente limpar. Fala filha, você tem isso aqui, resolve, cara, resolve logo para você viver melhor lá, porque a gente tem mais mil coisas para ver. Você criou um monte de coisa assim, entrou na armadilha e todo mundo entrou na armadilha e vocês acreditam que só isso é a realidade. Então, a recorrência desses sonhos é importante que antes que a gente vá dormir, a gente peça um mínimo de discernimento. Fala assim, que eu entendo o que está acontecendo e que eu encontre saída uh, para todos os percalços que eu me coloquei, consciente ou inconscientemente. Porque uh, eu quero, eu escolho e eu quero ir com os meus mentores. E faz aquela oração gostosa e dorme, tá? Então, sim, é uma forma de despertar, tá? você está sendo levada e você começa a perceber como você voltou, como que eu voltei. Como eu estou verdadeiramente me sentindo? Aquilo fez sentido? É, foi uma bagunça? Eu fiz a oração e fiquei bem? Foi uma aproximação de alguma energia que eu deixei entrar? Era só minha? Tem que fazer essas perguntas. Para a gente entender como nós fomos dormir. Como vocês têm ido dormir? Ah, eu faço todo dia bonitinho, tarará, tarará. fui ancorada nananana, nanana, e não senti medo. Ah, então, realmente. Mas quando a gente tá. Quantas vezes eu não fiz orações e, e aí no meio do processo de limpeza, ainda assim, aconteciam algumas interferências, mas nada muito oh, explosivo. Mas eram pessoas que tentavam tirar o meu prumo na projeção astral. Né? E eu comecei a perceber isso. Falei, ah, por quê? Por que, que eu tô incomodando tanto? É, porque aí abaixaria a minha vibração e eu não encontraria a minha saída daqueles lugares emocionais que já já vou explicar para vocês Será que eu expliquei um vídeo isso das saídas que eu fiz dos meus hologramas vocês me dizem tá se eu disse para não ser repetitiva e eu não falo tá eu espero ter respondido é, é a Denise aqui a linha eu devo pedir para acessar os meus registros acásticos isso ajudaria no meu despertar, a ah, Lilian, olha, tudo ajuda, né? Tudo ajuda, tudo. É, eu mesma já falei pra vocês que eu já fiz regressão de vidas passadas numa época que... Meu Deus, não, não tinha ideia do que aconteceria comigo. Eu marise como humana e me ajudou muito. Não só ah, pra desconstruir o ego e deixar ele no lugar dele para ele ser bom comigo, mas também para entender o lugar das outras pessoas e aceitar o porquê que eu vim aqui, né? Só que o principal de, de uma regressão que eu fiz, eu mesmo acessando, mas tem pessoas que não conseguem, ainda não acreditam ver, então eles usam um médium que tenha a possibilidade de ver para você. O que mais me ajudou foi estar onde eu estou hoje, no meu caso. Porque expandiu uma mediunidade que eu esqueci que eu tinha. É, era como se, nas primeiras sessões, eu ficava num balãozinho para cima, eu me olhava de cima Eu falei, por que, que eu vou falar isso? Deus, me ai. o que está acontecendo comigo? E dali foi uma avalanche, foi uma desconexão mais... A mentoria aqui, junto com o mestre Larion e o Miguel, que está se fazendo presente, eles estão falando, e também não deixando de falar dos outros seres lindos estelares que estão aqui, nos mentores e os guias também, é, eles disseram, cada um tem um caminho, né? não sigam o, o que alguém fez. Né? Já fiz registro acástico, já li o meu próprio, já li de outras pessoas, e isso é feito em um dos corpos sutis que a gente tem né? acho que a gente teve uma aulinha aí bem básica que aqui é é o simples para todo mundo entender rápido para se localizar a gente tem um corpo causal que é onde a gente armazena é, é o nosso corpo que tem armazenamento de memórias e também muita intuição então a gente pode pedir para se conectar nesse lugar e efetivamente acessando esses lugares é, e ajuda ajuda você pede limpeza você pede autoperdão, é, auto perdão você pede aceitação junto com o divino isso a maioria dos leitores de registro acástico eles fazem umas recodificações umas reprogramações enquanto é feito então eu recomendo sim e você também pode fazer isso num outro momento é só é só treino gente é uma questão de percepção de expansão, porque tá tudo aqui. É muito gostoso. Né? Espero ter respondido. Aí eu ia ler da Denise, que ela falou como é viver desperta, né? Olha, quando eu acho que eu despertei, aí vem outra. Outro aprendizado. Aí quando eu acho que eu avancei um pouquinho mais, vem outro, vem outro. Foi vindo... De pouquinho em pouquinho? <risos> tá todo mundo aqui falando, não, não foi de pouquinho em pouquinho. Eu tô sendo muito humilde. Tá bom, foi, tipo um espacate comigo. <risos> eu vou falar a verdade, é isso? Eu tava mentindo. Porque eu achei que era de pouquinho em pouquinho, bom. É, não, foi bem forte. É que agora, nesse lugar que eu entrei, tudo fica mais suavizado e a gente tende a, a levar um brilho né, para o que foi passado. Mas sem, sem pesar nada. Realmente foi um trovão. Ah, no primeiro momento, eu foi... Como que eu vou explicar? Foi desafiador me adaptar no primeiro salto que eu tive. Porque... Eu deslocava, eu não me encaixava em mais nada. Só que eu ainda estava passando, e ainda estou passando, mas estou falando numa, numa outra etapa. Ainda faltava alinhamento né, do ego, do mental, do emocional. Então, no meu, no meu caso, aconteceu espiritualmente. Puf, né? Pá, e aquela força. E aí eu vi ah, que aquela aquela força da iluminação que somos todos nós ela veio reparando de uma vez né? de dentro para fora de fora para dentro então foi muita coisa para lidar né? aí a primeira coisa que fez foi desconstruir o ego bem forte mesmo assim fez só que não vai de uma vez ele vai conforme você Pare de dar sustentação para as resistências, porque você acredita, é, é muito legal. Então ele vai ponto por ponto. É como se estivessem entrando gotinhas de luz na sua opinião e vai te moldando. E se, se você se engaja, aí é uma cachoeira. Não é, não é gotinha, é uma cachoeira que vem. Aí você ficar o ah, que, que é isso? Mas em umas explicações é, generalizadas sem me aprofundar tanto que eu começo a filosofar eu vou embora, né? Mil informações que vem né, junto com o meu eu superior, junto com essa com essa união que eu fiz no coração do Paulo Veneziano que é o meu fractal, é, eu tô lá com ele, ele tá aqui comigo, a gente é um agora, é, é bem lindo eu vejo trabalhando, ele me vê trabalhando, agora eu não tem mais ruído da minha parte, então eu posso ser uma unidade livre sem ter ruído. Mas ao longo do processo eu tive que me adaptar. Então primeiro eles desconstruíram o ego, porque eu estava começando a ouvir os pensamentos das pessoas, de todo mundo, mesmo aqueles que falavam que me amavam absurdamente. Por trás vinha uma cena, a pessoa querendo me esfaquear, e eu, ai, e agora, como é que eu falo? Não fala, eles não falam, não fala porque ela não sabe o que faz. Vixe, vocês já tretaram muito em outra existência, eles não falavam assim, eu que estou brincando. Vocês já discutiram muito, já foram inimigos em outro lugar, e agora olha que legal, vocês estão se amando, mas ainda o inconsciente vai ser trabalhado, mas o ponto de partida... Então eu comecei a ter que lidar, e foi legal porque eu passei a não me incomodar mais com as críticas alheias de verdade, porque não, não tem maldade nenhuma tem só um, um, um registro só tem uma história só tem um padrão só tem uma crença é, tem um alguém que também dorme é, você vai entendendo isso ao longo do processo depois ah, eu comecei a perceber a, as energias do mundo a minha e aprender a me manter nivelada só que eu comecei a ser apresentada para lugares tão densificados, não só enquanto eu dormia, que eu não vejo 100% lá do outro lado não, tá? Deixando claro, é, eu vejo mais aqui quando eu estou aqui com vocês, quando eu me conecto com o meu eu, aí eu acesso muitas coisas das quais eu fiz, é assim que funciona para mim, porque eu ainda estou fazendo alguns resgates de alguns corpos inferiores meus, tá? Mas voltando, é, eu fui fazendo é, esse fortalecimento de ir em regiões mais densas, e aí vim o aviso, você precisa manter mais, mas você, é só até aí que você vai, você acha que é só isso? Não tem mais para oferecer. Eu falei, tem, mas por onde eu começo? E vim a mesma mensagem, gente, são sete anos ouvindo a mesma coisa dos mentores. Por isso que a gente repete muito aqui para vocês. Vem eles falavam. Preste atenção no que você fala, em tudo. Eu tá bom. Só que aí as coisas escapam, né? você entra numa egrégora e acaba falando alguma coisa e traz aquilo para você, sim, ao menos perceber. E aí aquilo eu fui afinando, afinando, afinando, afinando. Eu fui entendendo que eu não precisava me encaixar na energia de ninguém, de nenhum lugar, é, que, claro, isso iria ter que corromper muitas carências que vai acontecer com cada um codependência carência necessidade obsessão pelo outro é, hipervalorização do outro e não se olhar é, é, não acreditar e ver a si mesmo mas é, e depender única e exclusivamente de outra pessoa não é o caminho e nunca vai ser agora quando a gente trabalha em conjunto é uma outra coisa que eu vou falar depois bom bom depois disso eu fui indo no Flow e tudo isso me veio para ir chegando em outros lugares com muitos rompantes com tudo isso que o Almir falou de dores sonhos e tudo ainda existiu uma dramaticidade dentro de mim borbulhando até que o meu emocional virou a chave e quando o meu emocional virou a chave eu comecei a entrar numa anestesia que eu calculo hoje assim de reação atômica eu ficava em 70% em anestesia. Mas o restante eu ainda sentia os reflexos do mundo que as pessoas emitiam. Ainda eu permitia se misturar com o meu eu. Depois. Então, aqui. <risos> Ao vivo é assim, a gente assume tudo. E tá um calor, né? Então eu vou limpar o bigodinho, tá, gente? Fazer as limpezas aqui. Literalmente. É... Quando veio esse emocional que deu essa anestesia, eu ainda me misturava com os os átomos desgovernados, tantos meus quanto os outros que ainda ressoava. Vieram mais situações extremamente desafiadoras para eu me alinhar é, a outra força ancestral de sabedoria que eu tinha, que todos nós temos. Mas foi assim, era, eram portais de caminho. Oh, filha, agora você também trabalha em terceira dimensão. Acorda, vai. E ali eu entendi o que é a estrutura atômica para se manter, para manter a vibração elevada. Eu entendi o nosso centro de comando gerador, cada palavra, cada sentimento. Isso vai ser repetido até a gente parar de se fazer mal. É, Ai, ah, mas eu faço. É o tempo inteiro. Estar desperta é estar em luz 24 horas. É, ah, eu tô há muito tempo nesse lugar de jeito nenhum eu oscilava assim nesses 70 80 chegava a 90 mas ainda entrava 10 entrava 5, olha eu mas por que que entra aí os play adianta. porque você é sua você deixa mas como que fecha ajusta os 5 10 Falei, como? Muda como o diálogo com você mesmo ao invés de falar, eu não aguento mais tal coisa. Chega, ei. Eu estou aqui, eu vou resolver você. Porque eu sou luz. Eu resolvo. Gente, quando eu comecei a fazer isso, uma luz estourou. Eu tenho brinco, meu cabelo queimou. Por isso que eu cortei. <risos> Tô brincando foi sol e tal, mas tava tipo uma a gente, eu levantou, nem mudou tanto, assim, mas ficava muito elétrico. Falei, caramba, foi uma força que eu não conseguia nem ficar em pé, eu respirava, eu só sentia amor, eu senti o meu corpo átmico, e aí só de falar eu me conecto a isso. É, e já estamos nisso, né, pra quem escolhe, porque esse refinamento de palavras, do que dizer ah, eu não enxergo, eu não sinto amor. ai ah, eu não vejo. <risos> Sério? Se o que eu falo cria o meu futuro, por que, que eu vou continuar a falar? Faz muito sentido, né? Então, de novo, eu comecei a refinar. E conforme eu fui refinando, o seu olhar fica atento a tudo que baixa a sua vibração. Não é neurose, nada, você não impõe nada a ninguém, porque nada do que os outros façam vai reverberar em você. Você olha, você constata o que o outro ainda está vivendo. Se ele está ainda numa etapa, sei lá, de ciúme, negatividade, qualquer tipo de negatividade, você, você entende aí você sai e fala, ah, ele vai se ajustar. E você manda uma luzinha e vai embora, porque a etapa como eu, todo mundo já viveu, né, ou vive ainda. Aquilo, a Matrix, a ilusão não te confunde mais. De verdade, é, ela não te confunde mais. O seu centro gerador é tão somente amor em 100%. Né? Então você respeita as pessoas, você não julga, você entende é, o esforço de cada um com cada ideia ou vontade. Você entende. Você passa a entender e de novo, até semana passada retrasada ainda entrava um percentual. Eu tive essa virada da semana passada para cá, que é uma força que não para. Eu demorei só para para comunicar porque já tinha dado uma virada forte, é, porque eu queria experimentar, eu queria ver, mas eu queria saber a forma como colocar aqui não com o intento de vocês se desesperarem para chegar nesse lugar mas encontrar um viés de muito amor para falar vocês vão chegar porque é de todo mundo não é só meu é nosso mas existem etapas de brincadeira que essa caixinha vai se abrindo e quanto mais você abre mais você percebe mais atenção plena mais você começa a se divertir mais a atenção para uma pessoa que está desperta, ela não deixa mais a vibração cair em nenhum momento. Quando ela percebe que tem alguma coisa acontecendo, ela vai lá e ela se restabelece tão somente sozinha. De tanto que ela fixou, lembra que eu falei nos vídeos? Ai, ah, de tanto falar, a gente fixa no subconsciente. Gente, é verdade. É a mais pura verdade. É só confiar no processo. Eu sei que. Ai, o ego tem sede, ele quer informações, porque eu preciso da informação para eu poder entender, e depois de eu entender eu vou começar a sentir, e depois de sentir, não. Mas tudo bem, também é um caminho, mas não. Porque enquanto você está fazendo, entendeu? É isso. Então, é uma questão de foco e atenção. Estar desperto a viver realmente em atenção plena. É incrível. Você sente e vê a vibração de cada um. E não julga mesmo. Não julga. Deixa eu ver o que, que vocês têm de mais perguntas. A gente tá online ainda, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal tá agradecendo. Ah, gratidão, minha amada, pelo seu amor a Sandra e generosidade em estar aqui nos trazendo mais clareza e auxílio. Oh, meu amor, eu que agradeço. Ai, Sandra, você tá voando, meu amor. Ó, oh, a Daniela, a regressão ajuda muito quando tem um propósito e não só por curiosidade. Quando eu fiz com você, foi um divisor de águas na minha vida. É, e conseguiu trabalhar um assunto bem difícil na minha vida. Verdade, Dani, é verdade. Acho que a gente tem que tomar cuidado com, essa, com essas curiosidades, né? Assim, ai, ah, é porque... E aí dá aquela inflada. Não, não é realmente o caminho. É, é. O, o caminho é o aprofundamento do ser. É. O caminho é você se descobrir. É, deixa eu ver o que mais... A Beatriz tá falando, eu fico lutando comigo mesmo por causa de pensamentos nada a ver, é, que vem e vai. E tem hora que eu ainda enrosco, percebo que me incomoda. Como lidar com isso? Oh, que pergunta maravilhosa. Ótima, ótima pergunta. Olha, é, eu entendo. Como que eu vou te explicar isso? Ah, vou pegar meu sopro pêndulo, novo, adoro, a pontinha de ametista, frequência dos pensamentos, a do mental inferior unido a egrégora deste planeta, não a egrégora do planeta, mas dos seres que habitam aqui, corrigindo, ele é um hertz que vibra aqui, ó, vamos esquecer desse para Esse tá tá muito bonita ponta para usar ele como exemplo vamos usar essa cordinha por exemplo o Hertz do mental inferior ele tá aqui ó aí ele fica sendo assim, descontroladamente. mente tá? pai você fala mas como é que eu vou parar isso como é que eu paro essa situação é se levando Ai, mas eu não consigo. Então, aí você volta lá na crença. Lá embaixo. Tum. Ai, mas eu não consigo. Tum. Ah, não, mas eu vou me levar. Ai, mas tá difícil. Tum. Porque são histórias que você se conta, que faz com que você despenque a sua energia. E se você procurar tirar o foco? Ó, vou te falar de uma observação que aconteceu hoje. Vê se funciona pra você. Tava ali, como eu tava canalizando... É hoje eu canalizei desde as três da manhã, é um curso que eu tô fazendo com a Beth do Seio das Estrelas, que é para explicar justamente isso com exercícios de uma forma bem básica e depois indo bem fundo onde se precisa, mas hoje eu não quis fazer esse, essa live por causa disso não, é... aí como eu tava muito organizando as ideias das informações que estavam vindo, eu estava recebendo muita informação, fantástica. E eu vi as ancoragens de proteção, mas eu também vi essa egrégora do, do Hertz Baixo, que eu não consigo, tentando me manipular. Então você imagina, né? eu atento ali, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. eu foquei só na mensagem do comando, acho tá? Ao mesmo tempo eu ouvia esses rumores. Não vai dar certo, não, não, para, não não, não, não. E eu ancorando. Gente, Vamos ancorar a luz. E ancorando. Não é de boa, sem medo, sem nada. Porque eu sei que é só uma frequência, uma estação de rádio. Né? Eu vou falar que vocês. Aqui vocês não entram. E né? é, eu vou concluir esse trabalho hoje. Aí. Mas eu percebi que continuou, porque como eu também e também estava usando o racional, porque para a informação chegar, ela passa pelo crivo do meu vocabulário. Né? Eles fazem questão para poder enraizar essas informações né? de uma certa forma e eu é, efetivamente colocar em prática. E aí eu percebi aquela frequência. Eu fiquei olhando e falei assim, por que eu presto atenção nisso? E aí os mentores me olharam, falaram, é uma boa pergunta. Falei, mas é importante analisar, eles falaram, é? Com certeza, é. Mas eu escolho que não, eu só fiz assim, ó. Não vou olhar pra você. Gente, a mente fez assim, ó. Eu falei, não. Eles falaram, quanto mais acreditar, mais vai ser verdade. Quanto mais a gente diz, disser, eu não consigo, não dá, tá difícil, a gente tá entrando no embotamento dessa frequência. Então, a única verdade aqui, é amor da minha vida, luz divina que você é, eu sou a luz divina, eu elevo a minha frequência. Mas não desesperadamente para subir, porque eu não aguento mais isso aqui. Não, não uma frequência tentando me confundir eu não escolho mais tá tudo bem então eu vou me levar e hoje a gente tem inúmeras formas de fazer essa elevação aqui no canal tem vários exercícios até as próprias canalizações ajuda a levar a gente passou alguns códigos também seja do rei que seja arquituriano sintonizações como lá no ser das estrelas é, a gente tem as canalizações de cryo, a gente tem infinitas meditações hoje, hertz, o YouTube tá recheado de coisa boa também. Então assim, procura, não arredo do pé até você firmar uh, esses ideais numa frequência mais alta e não dando potência, porque é isso que tá acontecendo com você, você tá dando potência, eu sei, porque até pouco tempo eu também dava, mas chega um momento que de tanto você exercitar, você vai mandar todo mundo a ficar. Eu sou a luz da minha vida. Eu sou a luz da minha vida. Aqui você não entra. Eu escolho o que eu vou focar. Por que, que eu vou olhar pra você, você se não serve pra nada? E de tanto falar no começo... <risos> Ai, gente, eu sei que eu já viver isso não, você acha que eu não tinha fase, tá feito mais ah, vou desistir Deus legal falar a verdade mas ai, depois gente depois, só continua deixa a fase da, da reclamona vindo a tono que aí depois ela fica calminha, mansa porque ela vem justamente pra você ver poxa, tô cansada, né e aí você vai descobrindo um outro lugar, que não é de cansaço, de extremo. Vai ter os dias de descansar, mas digo de, desse lugar tão negativo. Ele começa a ser transformado, tá bom? Vamos ver o que mais que tem. Peraí, peraí. A Liliana, penso ter uma relação kármica com uma pessoa uh, que, relaciona, que é relacionada com dinheiro. Como ultrapassar? Que hum. lida minha vida. Karma. O que é karma? É um sistema. É uma engrenagem que coloca a nossa consciência... Para viver uma experiência de acordo com o que a gente precisa aprender, certo? E aí a gente escolhe os polos, porque a energia ela pode ser positiva ou negativa, né? Então aí você escolhe se você vai para a via de dor ou de amor. É sempre foi assim: é tom, tom, tom, tom. É igual aquele brinquedo. Alguém lembra? Eu nem lembro. Ah, eu fui falar do brinquedo, eu nem lembro o nome. Aquele vai e vem que machucava o dedo. Vocês lembram disso? De... É aquilo, tom, tom, pra que lado a gente vai mandar? Então a gente tinha uma tendência, a, o drama, por conta da culpa, da culpa que o espírito já trazia na vibração. A crucificação, a culpa, um o peso, porque, porque preciso pagar minha dívida, eu tenho que pagar, então eu vou lá, encarno com essa pessoa, porque eu tenho que pagar, porque eu mereço pagar, credo. Deus me livre, a minha deusa é que me livre disso. Eu não. Quando eu entendi a sistemática que o Espiritismo traz muito lindamente, né? Que nós é, é, ainda é uma erraticidade, que a gente tem muito que aprimorar, que só Deus é infinita, não começa, né? mas tudo bem. Aquilo foi necessário naquela época e, e o entendimento foi perfeito para a gente chegar no nível que nós estamos hoje, então eu honro e respeito demais. Tá? Mas partindo desse ponto, minha gente, se eu acredito e se eu continuo a dizer eternamente que eu sempre vou dever algo, o que, que eu vou construir nas minhas próximas encarnações? Que aí volta no começo da live, do falar, do sentir, né? que é o que traz nos filamentos das experiências que a gente vive como espírito aqui ou em outros lugares, ou em tantas passagens aqui. Se eu continuo a manter essa culpabilidade, é, já vem com a energia, que estou devendo. Aí a própria energia do planeta em ressonância com o seu magnetismo te constrói para você reabilitar aquele lugar que não está em ressonância com a sua máxima potência de amor então não é um castigo é um desnivelamento é uma crença exacerbada que você tem que te coloca dentro de um jogo de dor fazendo com que você passe determinada dificuldade com esta pessoa e relacionada a dinheiro, mas com quanto que você comece a construir outras coisas, porque isso até então foi construído por você. É. Karma, ah, eu não quero mais acreditar em karma. Nossa, meu jovem, em um lugar que eu não preciso mais acreditar nisso, tá? Ah, mas eu tenho muita coisa que entender, por isso que eu ainda estou atraindo esse tipo de coisa. Então, tá bom. E por que que eu ainda estou atraindo? Porque eu estou continuando a criar. Então, quando eu passo a descriar para criar uma nova modulação, eu escolho estar bem relacionada com o dinheiro, eu escolho organizar essa situação. Eu mereço um bom salário, eu mereço estar com as dívidas todas pagas, eu mereço nem me preocupar, porque eu sou abundância mesmo. Ah, eu mereço olhar para essa pessoa sem julgamento nenhum, eu mereço não julgar... Eu... Eu escolho não julgar mais essa pessoa. Eu entendo a relação e aceito que eu preciso viver com ele, mas não respeito. E se não fizer mais sentido, eu não tenho paga nenhuma que resolver, porque eu estou me restaurando. Todos esses dizeres que parecem que não é nada, vai e podem, se você escolher, mudar sua vida. Te tira do jogo kármico, Leiana. Te tira porque o jogo cármico nessa sistemática que colocaram não tô falando do sistema bonito de aprendizado que existe de troca de visualização não é isso tô falando do, do sistema da, do, da punição eterna é. isso nem era para existir então com quanto que você aprenda rápido, e o aprender rápido é se modular, só falando. Ai, mas e se inconscientemente? Você vai prestar atenção. que remete da primeira sessão lá atrás. Você sabe, né? Lá atrás. É que passa desapercebido. O pessoal, ai, a Marisinha passou um... Postou lá toda descabelada, uma remela no olho. <risos> um protocolo de autoconhecimento que o mestre Elmore e o Seraphis Bey, junto com a dama passaram. Ai, ah, já fiz. Tô ótimo. <risos> o Elmore foi bem categórico. Falou. Falei, quanto tempo eu tenho que fazer isso pra sempre? <risos> bonitinho. Falei, sério, cara? <risos> e será tua salvação? caminho da atenção plena que todo mundo fala atenção plena lá no livro o poder do agora estar aqui o que que eu estou falando o que que eu estou pensando Ai mas é muita coisa ah, depois não fica porque você vai escolher o seu lugar então vamos sair dessas zonas dos sacrifícios dessas pagas ai, eu preciso pagar eu também já tive isso o negócio da tireóide achava que eu tinha que pagar culpa de outras encarnações tem engolido muito também o te ter falado também bastante muitas coisas que vieram é, e aí depois eu entendi e falo, nem precisava né é, mas aí você queria aprender assim ah para dar o um exemplo, foi você que eu falei, nossa, eu construí uma cirurgia, é. e até senti uma tendência até ser pior, mas aí você foi lá, você entendeu rápido e regenerou, e aí não foi nada muito grave, no seu caso, então, que maravilhoso, isso não existe, gente, não começar a criar coisas, o que, que você quer hoje? e Idaginada, parar de se dizer as mesmas coisas e se dizer coisas que realmente valem a pena pra sua vida deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver ai meu Deus peraí ah, a Marlene ainda tem, tá muito engraçada, né Elvira, mas tá bom fica um, fica um entretenimento ainda tenho muito apego ao meu filho e já há dois anos ah, dependente dele financeiramente, embora isso me incomode muito, a questão ainda prevalece, ô oh, meu amor. Ah, eu entendo. Você tem apego, te incomoda, mas ainda prevalece. Eu não vejo que tem a ver com dinheiro, uma O que tá me vindo ver se ressoa, porque de repente você tá enxergando de uma outra maneira? Mas o que eu tô captando no teu campo? Você tem. Posso falar tudo? Hum? Você me dá autorização? Vou falar entre linhas, tá? Para te preservar. Às vezes. Lá no fundinho, a grande maioria das mulheres, elas têm um, um lugar que também é uma crença da solitude, né? de sentir uma solidão, mas é, algumas é muito inconsciente e a, a tal da fragilidade que enfiaram na cabeça ao longo das passagens aí do feminino que a gente teve, né? a gente sabe da história da mulher, enfim então tem um lugar de registro é, da solidão e tem pessoas que transferem é, essa necessidade essas codependências não tô dizendo que são em todos os casos tá bom gente só para deixar claro que cada caso é um caso apesar de que todos os casos são praticamente iguais em diferentes níveis mais de entendimento de quebra de padrões e dessas egrégoras seja do passado que não tem tempo ela, ela ainda é refletida nos momentos atuais então por vezes a pessoa está naquele lugar de solidão inconscientemente então ela cria mecanismos ó, eu não quero ficar sozinha então eu vou criar uma forma de depender de uma certa maneira porque eu não quero ficar sozinha é, e aí eu vou construir essa incapacidade de ganhar o meu próprio dinheiro é, para poder alimentar essa solidão Olha que abismo que o nosso os nossos eus acabam fazendo né tem como ajustar isso maravilhosa tem tem sim você vai começar a dizer que você não está sozinha você vai começar a dizer que você tem toda a capacidade do mundo e criatividade para poder trazer daquilo que você merece porque realmente a abundância divina ela pulsa no teu coração mas assim é numa repetição você vai ver que nos primeiros dias vai te causar uma, uma ardência e uma resistência porque vai ser notório que em alguma parte do seu inconsciente você se tiver alguns sonhos e tal me manda mensagem eu demoro para responder mas eu respondo tá eu já coloquei um limite ali de resposta que às vezes eu demoro mesmo, eu confesso, não é por nada, é porque eu ando meio flutuante, gente, tenham paciência com a mamãe. Bom, então, no seu caso específico, você vai falando, e aí você vai, vai se colocando numa situação é, de soltura, é, de se acolher, é, de entender que você está nesse lugar, estão pedindo para você visualizar Jesus Cristo te abraçando, a Mãe Maria também, para trazer um preenchimento do alimento espiritual e também você uh, compreender que você pode trazer uh, essa união para o teu físico para os seus sentidos que aí automaticamente já vai acontecendo a, a reprogramação nesse setor ver se faz sentido para você né? tudo que você puder acessar seja de ferramenta sem desespero nenhum porque se você fizer isso que tá sendo passado para você agora com toda a força do teu coração e disciplina é, as coisas vão mudar mesmo de verdade e vai ser muito gostoso e a relação até vai ficar muito mais gostosa e aí esses incômodos vão parar o incômodo é porque o seu corpo tá te avisando eu sou capaz esse não é o meu lugar ei, ei. E aí ele fica lá, cutucando, avisando. Tira daqui. Nós somos mais, mais expansivos. Vê se ressoa que foi o que veio pra mim. Tá bom? Coisa linda. Olha <risos> ah lá, ela agradeceu. A K. Oliveira tá falando assim. Eu percebi essa semana que o fato de sempre repetir que quero ser independente e não que eu sou independente cria situações... De uma dependência em vários momentos, nossa, a, até ouvi um zumbi É, porque assim, você fica no. Eu só quero. Até no, no livro Conversando com Deus, que uma vez o, o Almira até colocou um uma adendo assim, achei tão lindo. Eu falei, ah, essa passagem é ótima. Que ele falou, Você não diz eu quero, você diz eu escolho, porque quem manda aqui sou eu. Ai, eu adoro isso, parece que a gente chega quem manda aqui eu e é ai, ah, eu quero você vai se colocar em situação de dependência Ai, ah, já sei disso né é, então vamos trocar vamos mudar os os trocadilhos é eu não quero eu escolho independência porque eu já sou eu já sou então agora eu vou externalizar eu já sou aqui eu já tô fazendo eu já tô criando eu que tô criando eu quero é eu sou eu sou eu sou eu, sou. eu escolho vou brincar de imaginar, ah, as imaginações não funcionam, mentira. Como é que não funciona? Tem uma passagem maravilhosa de um livro que x não lembro, mas era de uma projeção astral. Aí o médium estava comentou, ele estava energizando uma pessoa e de repente <risos> apareceu um dinossauro na projeção astral. Aí a pessoa que estava né, projetando, o que é isso aí, o mentor, não, é só holograma, ele que está criando, ele está plasmando isso aqui, aqui no astral, porque ele gosta muito do Jurassic Park. Aí a pessoa que estava ali projetando, reaprendendo, isso é possível, tudo que vocês pensam plasma, em verdade, como um farolete, um sinal. Ou seja, a sua imaginação é aquilo que a gente chama de Deus. Vixe Maria. Ai, Denise, hoje eu já tive uma grande superação. Estou muito orgulhosa de mim por ter conseguido acolher e transmutar não claramente, tão claramente, que linda! É isso: passo a passo, dia após dia. Deixa eu ver, Marise, a, o Ângelo. Tenho sonhado com o um rio sujo e, água, e a água está limpa, cristalina com areia branca no fundo do rio é isso mostra claramente a transição que você tá fazendo é né? você se vê nesse mar escuro e aí você tá fazendo a transição do cristalino permitindo a cristalização do teu corpo que coisa mais maravilhosa é, é isso que quer dizer tá na tá cara né não precisa não precisa de muito é, deixa eu ver ah, ah, ah. acho que foi a continuidade a Karina, a Kátia mas é, tenho vontade de vender tudo e mudar para outro local ah, gostoso né gostoso às vezes fazer essas mudanças assim oh, vamos e, e veja se você quer realmente e você pode, eu conheço muitas pessoas que nesse exato momento estão fazendo isso e estão vivendo uma verdadeira libertação. Com muitas solturas, lógico. Né? Mas eu vejo, Kátia, é, que isso está vindo lá do fundo. né? Vindo no fundo de, de renovações, aceitações de algumas pessoas que, que partiram, algumas separações... Um pouco incompreendidas e até injustas na sua concepção, mas não é, é tudo aprendizado. E o teu espírito quer mudar os ares para começar a perceber outras frequências e também para poder atrair o, o grupo do qual você está destinada a se encontrar. É, percebo claramente que. É uma vontade da sua alma. Me conta depois como é que vai ser isso. Ai, que delícia. Ah, Paula Fabrício. Ultimamente sonho muito com água e beber. Parece que estou limpando as minhas emoções e querendo renascer. Mas ainda fico na estagnação. A minha caminhada parece ser longa ainda. Paula. Paula. Paula. Amiga, vamos lá. Começou extremamente lúcida, linda. Renascimento, ressurreição. É isso. E é isso que eu vejo que tá acontecendo com você. Mas aí quando desce do lado de cá, nenhum julgamento. Nossa, eu tô me vendo renascer, mas falta muito ainda Lembra que eu contei para vocês uma vez que eu, eu construí que meu caminho seria absurdamente longo? Ai, falta muito, falta muito. Até que eu recebi, abriu, como se fosse uma cortina de luz assim, apareceu para mim abriu. Ele era alguns mestres, um onde... luzes, né, gente? Vieram luzes, porque eles têm uma frequência muito alta, luzes. Mas aí eu sabia quem era, eu sentia. Vamos, é que vamos, cara, falta muito, é você quem determina o quanto falta, então, queria muito te pedir amor da vida, para você confiar na ressurreição que tá acontecendo na sua vida e se dizer, porque vai ser inacreditável para você, vamos a mais uma perguntinha, mais uma, mais uma, para a gente fechar com chave de ouro. É, a Laura, eu tenho vontade de fazer muitas coisas, mas parece sempre que me falta coragem. Ela existe, só que ela não é usada. É igual assim, eu tenho essa pedra maravilhosa, esse quartzo rosa. E aí falam para mim, ah, é maravilhoso que você ativa Sua chumatrina e Você faz a lavagem correta, a purificação correta você põe no peito Você põe na mão E aí vai te fortalecer E, você... e esse elemento é teu É teu E se você não quiser usar, ó, tá lá dentro de você Também Sério é, Você tem um coração de expandir Pra tudo contar lugares é, Uau, né? Coisas Uou. Uau, que incrível. Ai, mas e se eu crescer demais eu estourar? Ai, mas será que... A gente começa a se contar umas histórias. Coragem. Mulher. Você está na terra. Tem noção? Você foi escolhida para estar aqui. Você teve o merecimento de estar aqui. Você escolheu a sua história. Você escolheu esse corpo. Você escolheu viver tudo isso aqui de novo, em plena ascensão Se isso não for coragem, não era isso que você queria ouvir. Você pode construir essa mentira que não, que falta coragem você pode construir um caminho até ela fazendo escolhas e deixando elas mais fortes em decisões aí tudo realmente vai mudar mas com quanto que a gente quer mais ou menos Ah, eu quero mas não sei ai ah, mas e se acontecer aí começa as desculpas né pode perceber sempre quando tem uma desculpa é que por trás tem uma negativa, eu brigo com o meu marido, quando eu falo, ah, eu quero fazer isso, aí ele começa a dar várias desculpas, eu falo assim, ah, meu amor, você tá falando tudo isso porque você não quer, né? É, aí, é, pode ser, talvez, porque é, mas tudo bem, não quer, tá bom, eu vou fazer, então pensa nisso, tá? E tudo bem ter a desculpa, porque talvez o seu interesse esteja direcionado para uma outra coisa e você está dividida. Mas tomem cuidado em estar divididos. Escolham... Ah, eu quero a pedra, eu vou lá, conquisto. Ah, não quero mais, então deu. tá bom. Escolha uma coisa de cada vez, porque senão isso cansa e a gente fica se contando historinhas, tá bom? Ai, mais uma pergunta, porque tá muito legal. Deixa eu ver. Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ana. Ah, ah, ah, ah, ah. Ana Luz. Ai, amo. Ana Luz linda! Hoje vivi uma experiência de conexão com o meu eu superior, que se mostrou com um grande olho amoroso, em tons claros e vibrantes. E se encaixou no meu chakra frontal. Chorei de alegria e gratidão. Ô, oh, Ana Luz, que coisa mais linda! linda. Gente, tá acontecendo. A dica que eu dou é para de falar que não é, que tá louco, que não se para com isso. Tá acontecendo. A multidimensionalidade tá mostrando, os nossos eus estão vindo, os nossos eu superiores, os mentores, toda a turma, tá, a nossa família, sei lá, tá voltando. Fala, vamos viver com dignidade, em alta vibração tá acontecendo Olha quantas mudanças a maioria tá vivendo aqui trazendo esclarecimento trazendo abrangência só vamos e a única coisa que vocês precisam fazer é ancorar ajuda sempre que vocês se sentirem desamparados porque a gente ainda acredita não ser capaz de ter ajuda tão sozinho sendo que somos deuses de nós mesmos mas não tem problema você vai, você pede ajuda. Nossa, quantas vezes eu chamei Sananda, mãe Maria, gente, ajuda que eu não estou dando conta aqui. Eles vêm na hora. Ai, mas não senti. Não, eles vêm. E você vai, você vai construindo até que você ganhe autonomia para poder se manter. E claro, você sempre vai pedir ajuda porque eles estão do outro lado do véu. Eles estão aqui para ver coisas que a gente ainda não tá captando. Mas quanto mais você se dedicar, quanto mais você disser eu posso, eu vejo, eu sou filha do criador, eu vejo, sou filha da fonte, eu tenho conexões extrasensoriais, eu tenho, é da minha origem. Então eu ficar perdendo meu tempo gastando e construindo um futuro de carapaças, é, sou eu que estou me colocando um capacete dessa matrix. Não é mais ninguém, então você começa a dizer ao contrário, que ver que sente que está expandido para você começar a acreditar em totalidade nesse lugar e todas as suas conexões, os seus padrões também vão entrar nesse fluxo e aí a expansão que não para mais. E se o bicho pegar, fala que você escolhe não ter dor nenhuma. E aí foi bom para vocês. <risos> Quero agradecer toda a mentoria. Quero agradecer o, o Paulo que está conectado aqui no meu coração. Ele está entoando muita luz e muita força a todos nós. Estou ancorada também com a Leire Vênus, Sanato Kumara. É, e todos eles é, falando assim, e eu, principalmente com você mesma. Esse é o ponto central desse projeto, gente está conectado cada um da sua maneira você com você mesmo que quando você se vê e se enxerga eu chorei rios quando eu me achei mesmo em totalidade desde a, da cigana que lê carta até uma orixá trabalhadora da luz até um pajé até uma anciã assim, curandeira é, até uma pagã que fazia alquimia no meio da floresta, morri queimado. Oh. É, muitas, muitas coisas que foram se unindo e eu fui subindo assim, a, a entender a nossa força, tá? E essa força são vocês. Então eu espero ter contribuído de alguma maneira. Um beijo no coração de vocês. Obrigada de coração mesmo.